Aqui é o Bruno Pérez, esse é mais um Guia de Marketing. Nossas pílulas, nossos programas semanais que vão ao ar todas as terças e quintas para explicar um pouco mais sobre os conceitos de marketing e como eles podem ajudar você a alavancar os seus negócios no marketing digital. Hoje a gente vai falar sobre personas. Sabe o que é uma persona? Sabe como criar uma? Sabe por que ela pode ajudar você a melhorar os seus negócios? Vamos lá. Personas. Uma grande dúvida que se existe é... Bruno, personas e público-alvo é a mesma coisa? Bom, vai aparecer no card aqui em cima o último vídeo sobre público-alvo. Ali você vai conseguir entender todos os conceitos. E eu posso falar para você que público-alvo é algo mais amplo. Clica no vídeo para você entender tudo. E a persona, ela está dentro do seu público-alvo. Mas ela pode ser várias. Por exemplo, o um público-alvo é muito amplo. Eu vou usar como exemplo, um cliente que eu tive na Croácia, quando estava em consultoria lá no leste europeu, ele era um coaching de lifestyle, um life coaching, digamos assim. Né? Então ele dava dicas sobre como se vestir, como se portar no trabalho, na vida amorosa, sobre qualidade de vida, estilo de vida, nutricionismo, e uma série de coisas. Certo? Beleza. Então, dentro do público-alvo dele, ele tinha homens entre eh, 25 até 60 anos, 55 anos, que vinham da Europa, basicamente isso. E tinham várias características. Ok, não vou entrar em detalhes. Mas dentro desse público-alvo existem homens com necessidades e características diferentes. Então, dentro dessas, dessas características, cada tipo desse público-alvo, cada de personagem ali dentro, cada pessoa ali dentro, é, se comporta de uma maneira diferente quando é impactado por sua promoção, por uma... Comunicação específica e como você vai entender cada um é, dessas, desses personagens? Criando personas, que são personagens fictícios baseados nos dados que você tem do seu público-alvo, e onde conseguir esses dados? Bom, existem algumas fontes para isso. Se você já tem uma base de dados, ali dentro você consegue pegar nome é, e todas as informações de vários usuários e você consegue montar personagens ali. Você pode procurar esses dados também no seu Google Analytics ou em, em softwares que entendem os usuários que visitam o seu site, como faixa etária e detalhes de comportamento. Você pode pesquisar também nas suas mídias sociais. Facebook tem muitas dessas informações. Ou se você trabalha num estabelecimento físico, você às vezes tem esse contato tete a tete com o seu público-alvo. Então para montar as personas vai ser bem fácil. E como você faz isso? Bom, personas são personagens mesmo, fictícios. E aí você vai dar nome a eles, lugar de onde eles vêm, onde eles moram, comportamento, o que eles gostam de fazer, como eles se relacionam e por que eles precisam do seu produto. Dando um exemplo bem prático, voltando ao exemplo do nosso cliente da Croácia, o Life Coaching, ele tinha dentro do público-alvo três grandes personagens com características que a gente conseguiu montar. Tinha um público que vinha mais ali da, da, do oeste da Europa, que era França, Inglaterra, e esse público tinha certas características. Tinha um público que, mais jovem que vinha do leste europeu, aqui na parte de baixo, que vinha da Eslováquia, Eslovênia, Bulgária, Rússia, também lá mais para o outro lado. E tinha um público muito específico, que era um pouco mais velho, com outras necessidades que vinha principalmente da Áustria e do sul da Alemanha. E óbvio que tinha muito mais pessoas, mas a gente conseguiu montar três personagens aí. Com nome, com idade, com comportamento, com necessidades específicas. E por que isso é bom? Isso ajuda no marketing digital, nas suas estratégias, entender exatamente como cada um deles se comporta com algum tipo de comunicação. Com esses três personagens, com as três personas que a gente construiu, a gente criava newsletters específicas para grupos que tinham a ver com cada uma daquelas personas. Às vezes hot sites, né, páginas promocionais específicas. A chamada para ação do botão de compra era específica e diferente para cada um desse público, desses públicos, dessas personas. Ou seja, entender essas personas, criar essas personas vai ajudar você a entender muito mais no detalhe específico dentro do seu público alvo. Cria isso. Alguns especialistas dizem para você criar entre 3 e 5 personas. Tenta não criar muitas pessoas e você não precisa ir muito longe. Cria algo que seja realmente prático para você, que você consiga colocar em prática e tirar resultados disso. Personas, personagens fictícios que vão ajudar você a entender muito mais seu público-alvo e se comunicar para melhorar essa troca. Lembra, o marketing é troca e você vai trocar entre você, sua empresa, seu produto e suas personas, que são a personificação do seu público-alvo. Esse foi mais um Guia de Marketing. Eu sou o Bruno Pérez. Se você está gostando do nosso Guia de Marketing, dá um joinha. Se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para você receber nosso conteúdo todas as terças e quintas. Deixe seu comentário, você vai ver aqui do lado os últimos vídeos e se inscreve aqui. A gente se vê na próxima. Valeu!